A paz do Senhor a todos, amados e amadas de Cristo. No dia de hoje falarei sobre um tema que muitos do nosso meio têm falado. E como esse canal tem como objetivo preparar você e eu para o arrebatamento, então vamos ao tema. Por que somos a última geração? Muitas pessoas hoje realmente acreditam que somos a última geração antes da volta de Cristo. Já a grande maioria acha tudo isso papo furado. Mas o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? Para aqueles que acreditam na palavra de Deus, pois ela é a verdade, então é para lá que vamos. Abram suas Bíblias se puderem na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Enquanto vocês vão abrindo suas bíblias, vale ressaltar que se você olhar para a história, a cada um de seus tempos, os cristãos sempre achavam que eles estavam na última geração. E, obviamente, não estavam. E por que hoje...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 Porém ele é lhe conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a se si arrepender. Percebe que Pedro diz que um dia para Deus é como se fosse mil anos e mil anos um dia? Veja também que ele fala a promessa que o Senhor fez será cumprida dentro do tempo. Agora como saber qual é o tempo que a promessa será cumprida? Vamos para João capítulo 5, versículo 17. No versículo, Jesus diz assim, Meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Já já você vai entender isso. Para compreender melhor isso, é preciso também ler Gênesis capítulo 2,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 porque nele descansou de toda a obra que fizera. Parece que quando o mestre Jesus diz que Deus ainda trabalha, dá a entender que Gênesis o contradiz. Mas não, a Bíblia nunca se contradiz. E somente pessoas espirituais que deixam o Espírito Santo revelar as coisas compreendem isso ali deus acaba sua obra no sétimo dia mas para quem entende a bíblia fica fácil compreender que o sétimo dia é o dia do descanso de deus jesus e todos os salvos em cristo esse dia sétimo é o milênio ao qual jesus vai reinar com todos os santos e isso só vai acontecer quando Jesus pisar os pés no Monte das Oliveiras, onde todo o olho verá. Por isso Jesus disse que ele e o Pai trabalham até hoje, porque esse sétimo dia de Gênesis ainda não chegou. Mas ainda com esses textos não dá para saber se somos ou não a última geração. Verdade, não dá para saber mesmo. Mas pelo menos já sabemos que só no sétimo milênio que iremos descansar. Agora precisamos entender se estamos perto do sétimo milênio. Essa conta é fácil. Estudos científicos revelam que de Adão até Jesus são 4 mil anos aproximadamente. E de Jesus para cá quase 2 mil anos. Quatro mil mais dois mil é igual a seis mil. Ou seja, o sétimo milênio começa no ano 6000. Você pode também fazer essa conta através da própria Bíblia para descobrir em que anos estamos aproximadamente. Eu mesmo já fiz essa conta e realmente estamos perto do ano 6000. Mas eu gostaria também de falar alguns outros versículos que mostram que Jesus volta depois de 2000 anos de sua partida.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 Denário naquela época era o salário pago pelo dia de trabalho. E o bom samaritano, que representa Jesus nessa parábola, disse que daria dois denários ao hospedeiro. Ou seja, ele deu a entender que voltaria depois de dois dias. Ou seja, depois de dois mil anos. Lembra que um dia para Deus são mil anos? Agora já está dando para ficar mais esclarecida essa questão do tempo em que vivemos. Um outro texto que reforça muito essa ideia de que somos a última geração é Oséias 6, versículo 1 e 2. Lá diz assim, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos curará, Ele feriu e Ele tapará a ferida. A nós dará a vida depois de dois dias, e no terceiro dia levantará, e viveremos diante dele. Veja como esse texto é claro, Jesus volta depois de dois dias, dois mil anos, e restaura Israel, que foi despedaçada na grande tribulação. E o terceiro dia é o sétimo milênio. Agora que você já entendeu que... Jesus volta depois de dois mil anos desde sua ascensão e depois de seis mil anos desde Adão, para fechar sabendo que somos sim a última geração, é preciso também ler Mateus 24 capítulo 32 a 35, versículo, é, versículo 32 a 35 que diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabei que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que ele está próximo, as portas. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Sem dúvidas nenhuma, esse texto é um dos mais falados ultimamente na internet E nele é claro que Jesus fala aos judeus que quando os sinais que antecedem a sua vinda estiverem acontecendo Era para nós olharmos para o céu que nossa redenção estaria próxima E esses sinais já vem acontecendo há muito tempo, desde... 1948 quando israel se tornou nação novamente e jesus disse com toda certeza que ele voltaria antes dessa geração terminar sem dúvidas algumas nós somos sim a última geração antes da vinda de jesus então amados e amadas em direito sua vida Pois o arrebatamento da igreja de Cristo está para acontecer a qualquer momento. E é você que escolhe se sobe junto com a igreja ou se fica para a grande tribulação. Espero que você tenha se esclarecido nesse vídeo e que possa ter te ajudado. Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E de marcar o sininho de notificações, pois assim você recebe mais vídeos aqui do canal e eu fico sabendo se você está gostando do tema abordado. Se for alguma dúvida ou se tem algum tema que quer saber a respeito sobre o arrebatamento, comente aqui embaixo nos comentários e eu buscarei do Espírito Santo uma resposta para te responder. No mais é só que Jesus... Abençoe você e sua família. Fica na paz e tchau!